A realidade e a representação da realidade são coisas diferentes, entendeu? Uma palavra, por exemplo, celular e o celular são coisas diferentes. A palavra representa o celular. A palavra você representa você. A palavra pai representa meu pai ou seu pai. Agora, a sua mãe, o seu pai, são coisas diferentes da palavra que os representa. A realidade nunca é a representação. Você nunca confunda, nunca junte as coisas num balai de gato. Nunca bote todos os ovos num cesto só. Nunca bote todas as coisas juntas. Isso é confusão, certo? Aí você não chega a lugar nenhum se você junta tudo e não sabe a diferença entre, entre elas. Então, a realidade nunca é a representação dela. A representação também nunca é suficiente para dizer ou mostrar a realidade, ela nunca é suficiente, ela sempre está tentando mostrar a realidade, mas ela não consegue, não consegue, precisa de mais alguns detalhes, nunca é suficiente para, para representar a realidade, a representação nunca é suficiente para mostrar, demonstrar, é, você tocar na realidade, não, não é suficiente, palavras, expressões, textos, imagens, vídeos, sombras, Figuras, alegorias, comparações, metáforas, parábolas, nunca são suficientes para demonstrar a realidade daqueles que, ela, que, ela, que aquele texto ou aquela figura está querendo demonstrar. Nunca é suficiente, em hipótese nenhuma.